Olá, pessoal! Aqui é o Renato e uma cena da English Experience com a nossa 12ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso é focado em leitura e interpretação de texto e que também você consegue aqui encontrar o áudio, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho para você poder baixar, e o PDF, igual esse que você está vendo aí na tela. Está vendo esse PDF que tem esses textos que tem essas atividades aí, porque afinal de contas, quando você complementa né, a leitura e interpretação de texto e trabalha também o seu listening, você acaba indiretamente melhorando o seu speaking. a gente sabe que o que todo mundo quer é o quê? Falar inglês fluente. Então, é como se fosse uma grande engrenagem, várias engrenagens para você chegar na fluência, você precisa desenvolver uma série de habilidades. E aqui, nessa aula, você vai trabalhar uma dessas habilidades, uma dessas habilidades que é você ler, interpretar, entender realmente o que está ali naquele texto. Né? Ah, Ronero, mas eu quero para fala, isso vai me ajudar? Vai, meus consagrados, vai te ajudar também, porque numa... Conversa no dia a dia, você precisa ouvir o que a pessoa está falando e precisa também entender o que ela está falando. Então, interpretação ela está aí presente no nosso dia a dia. A gente fala de leitura porque leitura é onde você consegue esmiuçar aquilo ali, você consegue aprofundar um pouquinho mais ali naquelas análises, mas essa interpretação ela também ocorre aí no dia a dia, você falando verbalmente. E como eu disse, né, só reforçando mais uma vez, você encontra aqui para baixar é, esse material, PDF e MP3. É só você ver aqui na descrição do vídeo, tem alguns links lá, procurar baixar o material dessa aula, alguma coisa assim. Dá uma procurada lá que você vai encontrar. E lógico, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal. E deixa esse joinha maroto aí no vídeo para então eu ficar motivado, eu ficar feliz a gravar ainda mais. Essa é a décima segunda aula, eu não sei quantas aulas eu vou gravar. Eu vou gravar 15, 20, 30, não sei. Vai depender aí dos likes de vocês. Mas sem mais delongas, bora o que nos interessa. Eu só vou dar um zoom aqui nesse... Opa, cadê a mãozinha? Ih, não vai ter mãozinha aqui, não? Só vou dar um zoomzinho aqui, pessoal, para ficar melhor para vocês assistirem aí. Isso, beleza. Your favorite movies. What's your favorite movie genre? Beleza, então o título desse texto é Your favorite movies os seus filmes favoritos. E aí ela pergunta: What's your favorite movie genre? Então, qual é o seu gênero favorito? Favorito de filmes? Qual é o. o é, acho que é essa a tradução, né? A melhor tradução seria essa. Qual que é o seu gênero favorito de filmes? E aí depois, tell us, nos conte. Genre? Tell us. Eva, 12. My... Beleza, então aqui a gente vai ter alguns personagens e o primeiro personagem é a Eva, ou Iva, que tem 12 anos de idade. My favorite movies are horror movies. Ok, e aí ela fala: My favorite movies are her movies. Então, o meu filme favorito são os filmes de terror. Movies. I watched Jaws when I was seven and I didn't sleep for a week. I watched it. Jaws, que é o nome do filme, when I was seven and I didn't sleep for a week. Então, eu assisti Jaws, eu esqueci o nome desse filme. Dei uma pesquisada aqui e lembrei. É o filme Tubarão. É um filme antigo, né? Mas beleza. E aí ela fala que ela assistiu esse filme e quando ela tinha sete anos e ela não dormiu por uma semana gente eu, e agora eu fui observar que aqui na tem a foto do tubarão né eu tava pensando que era aquele filme cara que eu tô tentando lembrar o nome que tem o Dick sol lá enfim acho que eu vou cortar essa parte se não cortar fica aí essa trollagem que eu mesmo fiz comigo mesmo but after that i wanted to watch horror movies all the time e aí ela fala but mas after that depois disso I wanted to watch horror movies all the time. Então, depois disso, eu quis assistir filmes de terror o tempo todo. Time. Unfortunately, my friends don't like horror movies. Unfortunately, infelizmente, my friends, meus amigos, não gostam, don't like horror movies, não gostam de filmes de terror. Movies. Last weekend, I invited my friend Ashley to watch The Thing on DVD. Uh, last weekend, na semana passada I invited my friend Ashley, eu convidei a minha amiga Ashley to watch para assistir The Thing, a coisa on DVD, no DVD DVD It's from the 1980s and... It's from the 1980s Então, ele é, no caso o filme, The Thing, é dos anos 80, então observa como que fala os anos 80, 19 Is. E aí, você bota S no final. And it's, really scary. And it's really scary. E ele é, no caso do filme, é muito assustador. Se really, com esse really de muito. Scary. But she didn't want to watch it. But she didn't want to watch it. Mas ela não quis assistir ele. Ou melhor, se a gente fosse fazer um português mais bonitinho, né? Mas ela não quis assisti-lo, né? Assistir o filme. It. She only likes cartoons. She only likes cartoons, ela só gosta de desenhos, né? 12 anos de idade também, né? a, gente vai assistir, a, gente quer, a gente quer muito. Né? E a gente vai partir para próximo que é a Jessie. Jessie, 14, I love science fiction movies. Ok, Jessie, é, 14 anos, I love science fiction movies, eu amo filmes de ficção científica. Movies. I love all the Star Wars movies. And And I watched one for the first time when I was three. Beleza, então a fala, I love all the Star Wars movies. Eu amo todos os filmes do Star Wars. And I watched one E eu assisti um, and I watched one um, for the first time, pela primeira vez, quando eu tinha três anos. When I was three. Three. A few months ago, my friends and I saw Avatar. Uh, a, few, a few months ago, alguns meses atrás, my friends and I, meus amigos e eu, assistimos, I saw, and I saw, nós no caso, né? nós assistimos Avatar. Avatar. The special effects were awesome and I thought the story was great. Ok, the special effects, então os efeitos especiais were awesome. Foram, estavam incríveis ou foram incríveis. And I thought, e eu achei the story was great. E eu achei que a história era é ótima ou foi ótima, né? Depende um pouco aí de como você quer traduzir. Great. Did you know that there are three more Avatar movies planned for 2016, 2017 and 2018? Pois é, né? Isso não aconteceu aqui, porque ela tá falando o seguinte. Did you know that? Você sabia que there are Three more Avatar Movies, que você sabia que existem mais 3 filmes de Avatar planejados para 2016 e 18. A gente está em 2021 e não rolou aí. Eu acho que esse material que a gente desenvolveu é de 2015, 2016, é... 2015, isso. Então, não teve filme de Avatar em 2016 e a 18, tá? Acho que agora vai rolar só em 2022, né? Até por causa da pandemia. Então, não rolou. <risos> 2018? I can't wait. I can't wait. Eu não, não posso esperar, não aguento esperar. né? Com essa ideia assim, nossa velho, eu quero logo isso. Não, não, não aguento esperar mais. Mais ou menos assim que a gente falar em português. é. Né? Ok, vamos pro próximo então. Elena, 43. My favorite movies are musicals, and I think the best of all is West Side Story. Ok, então, ela, Helena, 43 anos. E aí ela fala, my favorite movies are musicals, os meus filmes favoritos são os musicais. And I think the best of all is West Side Story. Então, e eu acho que o melhor de todos é esse filme aí, que eu não sei que filme é esse, cara. Não sei que filme é esse. Enfim, prosseguimos. Story. The story is so sad at the end, and the first time I saw it I cried for hours. The story is so sad at the end. Então a história é tão triste no final. And the first time I é saw e a primeira vez que eu vi o que eu assisti que eu assisti it, né? Que eu assisti ele no caso o filme. I cried for hours. Eu chorei por horas. Hours, but it's about love, which is important to us all, and the music is fantastic. But it's about love. Então, mas ele é sobre amor, no caso o filme, uh, which is important to us all. O que, o qual é importante para todos nós. O qual quem, o amor, né? And the music is fantastic. E a música é fantástica. I didn't watch Grease when I was a child. My parents didn't like the movie. Ó, oh, I didn't watch Grease when I, was, when I was child. Eu não assisti Grease. Esse filme é conhecido bastante conhecido no Brasil, né? When I was child, quando uh, eu era criança, my parents didn't like the movie. Meus pais não gostavam do filme. Movie. But I watched it in secret when I was a teenager. And But I watched it, it mas eu assisti ele, o filme, o Grace, in secret, em segredo, when I was a teenager, quando eu era adolescente. And now some of its songs are my favorites. And now, e agora some of its songs e agora um algumas de suas isso esse, esse tá falando suas que é no caso do filme né e algumas de suas músicas are my favorites são as, as minhas favoritas favorites I often watch musicals in the evenings. Ó, oh, I often watch musicals in the evening. Eu frequentemente escuto músicas na noite, de noite. Evenings, but my husband and children always leave the room. Uh, <laughs> But my husband and children always leave the room. Mas meu marido e os meus filhos sempre saem da sala, né, do quarto onde ela está aí. Gente, então é isso, né? são esses três textos que a gente tem aí, falando sobre os gêneros de filmes favoritos, né? E o que a gente tem agora para fazer são esses exercícios aqui. Bem, o que eu recomendo para vocês? Se for possível, baixe esse PDF, se não for possível, dá pausa aí na aula, copia essas perguntas ou só responde, mas o importante é você responder para você garantir a fixação do conteúdo, entende? Então, coloca em sua cabeça para pensar, lê o texto de novo, é... Enfim, isso vai te ajudar a responder e esse é o objetivo, né? Não só você ficar assistindo a aula, mas você também trabalhar a sua mente, o seu cérebro para você poder realmente garantir o máximo da aprendizagem. Então dá pausa e busca responder aí. Bem, então bora lá. Acreditando que você deu pausa e tentou fazer as atividades, eu vou responder aí com você. O primeiro está aí, ó. Read the text, leia o texto, escreva Eva, jess ou Helena, next to the sentence. Estão próximo nesses espaços aí, né? As frases. Então ele vai te dar uma frase e você vai falar se essa frase se refere a Eva, Jess ou Ó, letra A. This person's friends like different movie genres. Então, é, os amigos dessas, dessa pessoa gostam de gêneros diferentes de filmes. Então, quem é essa pessoa que tem amigos que gostam de gêneros diferentes? É a IVA, é a Eva, né? Ela que tem os amigos que, que gostam de outros tipos. Letra B, oh, this person can't watch her favorite movies with his or her family. Essa pessoa não consegue assistir os seu filme, o seu, o seus filmes favoritos com a sua família. Quem é a pessoa que não consegue, as pessoas saem de perto na hora? É a Helena, né, o, o marido e os filhos saem de perto na hora, coitada. C, this person started watching his or her, her favorite movies as a very young child. Essa pessoa começou a assistir o seu... Filme seus filmes favoritos quando era muito jovem. Quem é essa pessoa? Bem, aqui é a preliminação, né? É a Helena, já foi respondido. Então, só pra, só a Jesse. beleza? Então, esse é o número 1. Um. Bora para o número 2, ele vai pedir aí para você. Deixa eu só limpar aqui. Número 2. Read the text again, answer the questions uh, with full sentence então é para você responder com resposta completa, né? Cheia mesmo. Vamos lá, o exemplo já está feito. Ó, which move did. Eva see when she was seven. Qual o filme que a Eva assistiu quando ela tinha sete anos de idade? Então aí você vai responder isso completo. She saw Jaws. Então não é só você colocar lá Jaws. né? Responde completo. She saw Jaws. Porque essa é uma forma de você também treinar um pouquinho. Vamos lá. O exemplo já está feito. Bora para o número um. When did she invite her friend Ashley to watch the thing? Quando que ela convidou a sua amiga Ashley para assistir a coisa? Ó... She invited her friend last weekend. Então, ela convidou a sua amiga para assistir na semana passada. Number two, Who did Jesse avatar with? Com quem a Jesse assistiu avatar? Oh, he saw avatar with his então, ele assistiu Avatar com os amigos dele. 3. What did he like about the movie Avatar? Então, o que, que ele gostou em relação ao filme Avatar? Oh, he liked the special effects and the story. Vocês podem, A resposta de vocês pode estar um pouquinho diferente, tá pessoal? Não tem problema não. O negócio é você transmitir a ideia. Se a ideia foi transmitida, você pode responder isso de diversas formas. Número 4, number 4, why did Elena cry after the West Side Story move? Então, por que, que a Elena chorou depois do filme West Side Story? É, por quê? O que, que levou ela a chorar? Because it was very sad at the end. Porque no final foi bem triste, né? Deixou ela meio baqueada. Number 5, why did she watch Grace in Secrets? Por que, que ela assistiu Grace? Em segredo, her parent didn't like the movie, porque os pais dela não gostaram do filme. Então essas são as respostas da, do, da atividade 2. E a atividade 3, como vocês já sabem, sabe, é um pequeno parágrafo que você vai escrever. Aqui tem algumas sugestões de como você vai poder desenvolver o seu parágrafo, algumas ideias a partir dessas perguntas, aí você pode desenvolver. E o que eu recomendo é, faça o seu parágrafo, posta aqui nos comentários, que eu vou escolher algumas pessoas para poder dar um feedback, corrigir, falar o que, que tem que melhorar, se está certo, se está errado, beleza? Então, só vou ler aqui para você, para explicar como é que é, você desenvolve, e depois manda aqui nos comentários que eu te ajudo. Ó, describe a movie you know very well. Então, descreva um filme que você gosta muito. It can be a movie you like or don't like. Então, pode ser um filme que você gosta ou que você não gosta. Write a text about it in three paragraphs. Use the plan below. Então, escreva um texto em três parágrafos. Então, você observa que agora já começou a crescer. São três parágrafos. E aí você vai usar o plano abaixo. Então, primeiro você vai falar sobre o filme, about the movie. Qual é o filme? Qual é o gênero do movie? Do, do qual é o gênero do filme? É, sobre o que é a história e qual o ano que se passa, passado, presente, futuro, você vai falar mais ou menos um ano aí. É, o segundo parágrafo você vai falar com quando você viu o filme. Uh, where did you see it? Onde você estava e com quem você assistiu. E por último, a sua opinião sobre o filme. É, o que você achou da história? Os atores eram bons? E would you like to see a similar movie? E você gostaria de ver um filme similar a esse? Então, são esses três parágrafos aí que você vai escrever, você vai desenvolver suas ideias. Então, faz isso, coloca nos comentários que eu vou te ajudar a selecionar algumas pessoas aí para poder responder, para poder dar um feedback aí em relação ao, ao parágrafo. Beleza, pessoal? Então é isso. Fui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.